Eu sou a jornalista Mariana Brandão e esse é o primeiro episódio do podcast Fala Engenharia, o espaço onde vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que praticam essa atividade. Hoje recebemos a professora Carla Tencater, nova diretora da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos. Ela já atuava como vice-diretora dessa unidade há oito anos. Carla é professora de engenharia de produção, tanto na graduação, quanto no programa de pós-graduação. Coordena o Laboratório de Inovação e Fabricação Digital. Também é responsável pela Incubadora Tecnológica Este. Em 125 anos de história, Carla é a segunda mulher a assumir a direção da Escola de Engenharia. Muito bem-vinda, professora Carla. Um prazer estar aqui, Mariana e Paulo. Um orgulho dessa iniciativa de vocês do projeto do PDI. Antes de tudo, professora, nós gostaríamos de saber de onde tu tiras tanta energia para conciliar inúmeras atividades profissionais com a sua vida pessoal. Ah, uma boa pergunta. Eu acho que a energia vem do prazer né, em trabalhar nessas atividades que eu desempenho. Então, acho que quando a alma e o coração estão conectados, a gente tem bastante energia. Acho que outra questão que motiva bastante e dá energia é que a gente trabalha muito com projetos desafiadores e projetos diferentes né ao longo da trajetória. Então, a cada novo projeto, uma nova energia. E também porque o retorno é sempre muito bom, né do é, o retorno, o feedback das pessoas desses projetos. Então, esse retorno positivo essa retroalimentação também nos dá mais energia ainda para a gente continuar né, atuando e se automotivando para novos novos desafios. E desafios não faltam né, na, na Escola de engenharia. Professora, durante esse período de pandemia que vivemos, tu estivesse à frente de diversos projetos e desafios na luta contra o coronavírus. Tivemos o Projeto Grupo, o Projeto Trama, o projeto Rede Colaborativa para o Desenvolvimento de Ventiladores para o Tratamento da Covid. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esses projetos e que ganho se obteve a partir dessa intensa mobilização do setor acadêmico com diversos setores da sociedade e com a iniciativa privada. A Escola de Engenharia, mas a URBS como todo, né, teve um desempenho bastante importante é, na no combate à Covid. Acho que nunca a ciência foi tão valorizada e nunca nós, enquanto universidade, nos adaptamos tão rapidamente. Então, a Escola de Engenharia teve sete projetos relacionados ao Covid, projetos de base tecnológica, né, de uh, desenvolvimento de cabines de desinfecção de robôs, de camas hospitalares, de, e esse que tu comentaste também da fabricação dos protetores faciais. Esse em especial foi muito interessante porque ele foi um exemplo de colaboração da Quádrupla Hélice, né, envolvendo então a universidade através de seus laboratórios por impressão 3D, mas também as empresas que nos auxiliaram para a fabricação dos protetores pelo processo de injeção, ganhando escala, pelas Forças Armadas que fizeram a montagem desses protetores faciais e também pela comunidade civil organizada que nos auxiliou com recursos financeiros. né A gente fez uma campanha de captação com o auxílio do Fundo Centenário e da nossa Fundação de Apoio, que é a FENS Agora, focando um pouco na sua administração à frente da Escola de Engenharia, o que te motivou a concorrer ao cargo de diretora e como se deu essa composição de chapa com o professor Afonso Rigoli. O que me motivou, acho que foi considerar que eu fiz um bom trabalho né, ao longo das últimas duas gestões, o apoio da comunidade, né, tanto dos técnicos administrativos quanto dos docentes, e a motivação, né, a vontade de continuar fazendo diferença. Então, isso acabou me levando a decidir por atuar na gestão por mais quatro anos agora como diretora. A composição com o Reguli se deu há mais tempo, há quase um ano. Ele, O, o vice ele é coordenador do PPGEM, que é o nosso maior programa de pós-graduação, e também é diretor da unidade Embrapi, que é uma das uma, das unidades, uma das 26 unidades no Brasil de inovação industrial, que é motivo de muito orgulho para a escola. E por gostar do perfil de trabalho dele. né, Então, eu fiz esse convite antes de eu fazer um pós-doc rápido, que eu fiz de três meses na USC, nos Estados Unidos, e combinei com ele: olha, uh, vou fazer esse pós-doc se eu sentir falta, né, se eu, se, estando, mesmo estando longe, se eu sentir muita saudade da gestão, então é porque é sinal que eu realmente né, quero continuar. Daí, eu fiz esse pós-doc no finalzinho do ano passado. Senti muita falta, né? então tomei essa decisão de que sim, vou continuar por mais quatro anos. Eu acho que além de ser a segunda mulher, acho não, né? Eu sou a segunda mulher na, na, na direção da escola de engenharia nos últimos 125 anos, mas com certeza sou a pessoa que vai ficar mais tempo na gestão, né? considerando os oito anos mais quatro. Serão 12 anos à frente da, da direção da escola de engenharia. né? É uma década, um pouco mais até do que uma década. Realmente é um. Eu me, me, sinto, me sinto experiente para o cargo e, ao mesmo tempo, motivada e com o apoio da comunidade. né? Professora, e quais são os principais desafios nesse início de gestão? Quais diretrizes vocês planejam implementar ou expandir na escola? São vários, né, tem uns que são mais estruturantes, assim como o espaço físico, né, que é uma questão bastante difícil para nós aqui na escola, que muitos dos nossos crescimentos dependem, né, da estrutura física e também da manutenção dessa estrutura, manutenção dos equipamentos, mas o maior desafio, na minha opinião, é a modernização do ensino de engenharia, né, a gente está trabalhando bastante com isso em atender as novas diretrizes curriculares nacionais das engenharias e também a curricularização da extensão e trabalhar com ensino de graduação uh, por uh, ensino por competências, assim como readequação dos espaços físicos né, para o espaço de aprendizagem, para que o aluno seja mais protagonista dentro né, do processo de ensino-aprendizagem utilizando práticas ativas também a rede, o redesenho do currículo e outras alterações, né, a curricularização da extensão, como já foi comentado. Então, uh, o, esse é um dos grandes uh, desafios dessa gestão, né, a modernização do ensino de engenharia, torná-lo mais flexível para que o aluno tenha uma experiência única, né, que ele consiga uh, uh, trilhar a sua trilha de, uh, dentro do, da universidade. Uh, essa semana a gente teve o acolhimento aos calouros, tanto na terça quanto na quarta e é muito importante né, A gente uh, essa fala para os alunos de que essas trilhas, essas experiências de aprendizado, elas não se dão só na sala de aula, né, que eles têm que aproveitar tudo que a URGS oferece e são muitas oportunidades, né? então eles têm que ser protagonistas do seu, da sua trilha aqui dentro da URGS, assim como serão protagonistas da sua carreira profissional mas eles têm que aproveitar né, o máximo que a URGS tem para oferecer. Né? A gente tem as empresas juniores, a gente tem o CUE, os diretórios acadêmicos, as competições estudantis, a feira de oportunidade, né, o fundo centenário. Então, quanto mais uh, experiências de aprendizagem fora de sala de aula, melhor para essa esse aprendizado do aluno. Né? Então, esse é um dos nossos grandes desafios. Claro, temos outros associados à pesquisa, transferência de tecnologia, Uh, a geração de inovação, né, a geração de empresas nascentes e e assim vai. <risos> Podemos listar, mas falar um pouquinho mais adiante sobre cada um deles, né? Qual o segredo para manter o engajamento uh, de alunos, docentes e técnicos em meio um período tão longo de distanciamento social? Nós estamos completando aí quase um ano de pandemia. Né? Isso é interessante também. <risos> Eu acho que é o maior número de conexões possíveis, né? Eu acho que, com a pandemia, aumentou a quantidade de reuniões regulares, eu diria, de pontos de contato, né, para a gente se manter sabendo o que os outros estão acontecendo. E, Mas cada setor é diferente, né, assim, com os técnicos, com os docentes, com os discentes, né? Eu Acho que é, o, os desafios são diferentes para cada uma dessas categorias, né? No ensino ERI, né, no ensino remoto, o desafio é, é talvez, maior, né, porque a gente passa por um processo de aprendizagem com adolescentes, digamos assim, no início da fase adulta, onde o contato é ainda mais importante. né É muito crítico nessa fase. Né? Então, eu acho que a gente trabalha muito assim com ferramentas colaborativas, né, tanto todas elas digitais, né, o Padlet, o Miro, o Mentimenter, né, quanto mais ferramentas de interação com os alunos melhor, e também vários pontos de contato, né, o Moodle, o WhatsApp, o Teams, né, então assim, e tentar estimular também muito o trabalho em equipe, né? onde os alunos sejam Uh, estimulados a trabalhar com outros colegas, mesmo de forma remota, né, trabalhar em equipe, né. E com os técnicos administrativos, uh, como eu comentei, eu acho que a maior quantidade, de regularidade de reuniões. Eu acho que isso uh, foi uma característica bastante importante do, do trabalho remoto, né. Mas vocês também podem me ajudar nessa pergunta, né, o que motiva vocês a, a estarem engajados, né, de forma remota, né sim foi uma read readaptação o tanto quanto brusca, né, para todos, uhum. e, ninguém tá fora disso, mas acredito que as reuniões ajudam a gente a se sentir próximo e ainda integrante da universidade. É, é porque... a gente criou muitos grupos de WhatsApp também, né, grupos com cada setor, depois grupos com todos os servidores juntos, né. Uh grupos com cada iniciativa com um grupo de WhatsApp diferente, né, para se manter conectado maior parte do tempo. Eu já tinha por hábito, né, trabalhar muito pelo WhatsApp e agora eu sou, sempre fui, né, na verdade viciada em grupos de WhatsApp, né. Então minha vida é Zoom e WhatsApp <risos> para manter, para nos mantermos conectados. né Agora pensando num contexto pós-pandemia, professora, quais as possibilidades de trabalho? para engenheiros recém-formados, por exemplo, e como esses jovens podem se preparar para esse novo futuro profissional? Que novas perspectivas e desafios eles enfrentarão? E como a universidade pode contribuir na preparação desses jovens? Essas competências esperadas né, do novo profissional, não só de engenharia, de todos eles, eles é, é sempre um assunto bastante recorrente. né? Agora, com a pandemia, ainda mais. né? o que se fala muito é essa capacidade uh, inovativa, né, de propor soluções mais inovadoras e maior capacidade de readequação, né. Então assim não, não precisamos ser mais fortes, mas precisamos nos adaptar mais rápido, né, ao novo contexto. Então essa capacidade de uh, readequação e capacidade de inovação são bastante importantes. Mas, para isso, a gente precisa ser muito criativo. né? Isso nunca foi uma competência muito esperada dos engenheiros, mas que cada vez mais está sendo valorizada, né? essa capacidade de criatividade. Porque sempre se buscou muito a capacidade analítica e técnica, raciocínio lógico né? dos engenheiros, mas essas uh, competências continuam sendo muito valorizadas, mas a gente também está sendo cobrado por competências mais humanísticas, mais uh, nesse sentido de criatividade, de trabalho em equipe, né, de liderança, protagonismo, né, de automotivação. Né. Então, são competências que também são esperadas dos nossos engenheiros e que vão fazer diferença na sua atuação profissional. E uma questão bastante importante foi a digitalização, né, que a gente sofreu uma aceleração gigante. né. Então, muito uso de ferramentas digitais, né, de plataformas digitais. Então, assim, essa digitalização também é uma competência que... É, é bastante valorizada agora, está sendo bastante valorizada né? cada vez mais. Professora Carla, nós temos também algumas perguntas uh, enviadas pela comunidade da Escola de Engenharia através de uma enquete que foi publicada no perfil da escola no Instagram. Vamos hum. lá? Vamos. Hum, interessante. Parabéns pela iniciativa. A primeira pergunta que recebemos é o que será diferente da gestão anterior? Quais as características, né, da sua, da su, das suas características como gestora? Eu sou docente na engenharia de produção e esse é um tema, então, bastante interessante para nós, né, a parte da gestão, né. Uma característica que eu gosto bastante é trabalho colaborativo, gosto muito, mas que eu gosto mais ainda é empoderar as pessoas da linha de frente, digamos assim, né. Todos os setores têm as suas autonomias e é, trabalham da forma mais criativa e autônoma possível, né, e que uh, nós, enquanto direção, só sejamos acessados se houver algum problema, né, então que a, a direção não esteja, no, não seja o gargalo, né, desses fluxos de trabalho, e sim, uh, a cada setor tenha a, o seu fluxo de trabalho independente da gestão. Então, esse empoderamento, né, do, dos servidores que estão na linha de frente é uma característica bastante, que eu trabalho bastante desta forma, né, essa questão, então, do trabalho colaborativo e também muito a questão da gestão ágil, né, com poucos níveis hierárquicos e com, de novo, trabalho colaborativo e tomada de decisão rápida, com processos de aprendizagem rápidos, né, para dar tempo, então, da gente testar, validar e readequar se necessário, né. Então, são características minhas. Bom, outra característica, talvez, uh, sou bastante informal, pouco hierárquica, né, então, são características pessoais que eu acabo também emprestando para a característica da gestão. Né? Temos uma Mas, segunda De novo, essa é uma <risos> pergunta que tu pode contribuir. Sim. Uh... Temos uma segunda pergunta. A nova gestão tem ideias para melhor utilizar o prédio centenário? Bom, o prédio centenário é um prédio muito simbólico para nós, né? Ele tem muito significado, principalmente o da tradição, né? Ele simboliza toda a nossa tradição. Ele foi o primeiro prédio do ensino superior do Rio Grande do Sul. Ele foi todo restaurado e ele ah, acomoda, então, a direção da Escola de Engenharia todos os seus setores. Além dos setores, então, da, da escola, a gente tem os dois anfiteatros, que são lindos, né, cada um deles com capacidade para 110 pessoas. Nós temos também o espaço de uh, coworking da Incubadora Estia, que também a gente tenta fomentar muito a questão do o engenheiro empreendedor, né? no sentido de que quem contrata engenheiro é um engenheiro empreendedor, então, se a gente conseguir converter o nosso conhecimento uh, desenvolvido na engenharia, para que ele sirva né, de uh, base para um lançamento de um modelo de negócio sustentável ao longo do tempo, ótimo, né? Então a gente tem esse espaço da incubadora que tem essa função, a gente tem as salas uh, face e a sala que são salas uh, adequadas já para esse novo processo de ensino-aprendizagem. Uh, onde as mesas têm rodinhas para formação de equipes, tem painéis para as pessoas escreverem, tem televisão né, para acessar um note e poder assistir na tela, ou webconferência. conferência. Né? Então, são salas especiais, digamos assim, uh, que estão associadas, então, a essas novas práticas de ensino. Então, a gente tem muito carinho pelo prédio. Ele é um prédio, então, que a gente considera que ele é perfeito para a gente trazer, atrair e organizar eventos, né? Também temos o, o, o Beta ali, né, um, oferecendo então o, uma cafeteria, né? Então tem um espaço ali na entrada também bastante bonito e ali também a gente vai fazer uma linha do tempo, né, da, do resgate histórico com o auxílio do Memorial né? da Escola de Engenharia. Então é um prédio assim que representa ao mesmo tempo a, a tradição, a direção com seus setores. E também essas novas uh, competências que a gente está querendo desenvolver, né? Por meio, então, dessas salas diferenciadas e também pela, por meio desses espaços de co da Incubadora Estia. Né? Próxima pergunta. Qual a principal preocupação da nova gestão agora, nesse momento de pandemia? Ah, eu acho que aquilo que foi citado antes, né? Como manter as pessoas motivadas e engajadas para que continuem dando o seu melhor, né? Ah... Uh, eu fiquei bem surpreendida, né, com a nossa capacidade dos nossos técnicos administrativos, né. Eu considero assim que a gente conseguiu manter o nível de serviço, né, de atendimento nos todos os setores. Pelo menos é o que me parece, assim, não vejo nenhuma reclamação, na verdade, até ouço elogios. Eu acho que a gente está conseguindo manter a nossa produtividade também né eu pessoalmente física eu pessoa física me sinto mais produtiva em tempos de pandemia eu acho que a gente ganhou muito nisso né então acho que o maior desafio é isso é manter o engajamento e o nível de serviço e a produtividade e também uma coisa bastante importante a saúde mental de todos nós né com certeza então, é, então... Isso é um pouco mais delicado, é um assunto mais delicado, né? Cada pessoa tem a sua história familiar, sua, as suas vivências, né? Que, alguns sendo mais ou menos acometidos, né? Pela COVID, mas dando flexibilidade de horário, né? Mais empatia, acho que mais, muito mais empatia do que no passado, né? No sentido de entender quais são as restrições da, da pessoa naquele momento, né? De, de, de cobrança, então assim esses desafios bem associados à pandemia. São desafios do, do, do trabalho remoto, mas nesse caso, do trabalho remoto associado com a pandemia né, é, são muito mais fortes, né, porque daí sim a questão da, da saúde mental, ela fica mais importante nesse contexto. Né? Professora, nós, nós temos agora uma, uma afirmação e depois uma pergunta, Mesmo a mesma pessoa <risos> é, enviou. Ela afirma o seguinte, ela o ele hoje é praticamente impossível fazer um número decente de créditos e trabalhar ou estagiar. O horário das cadeiras vai se tornar mais acessível para quem quer trabalhar e estagiar? Uma boa pergunta, é. Uh, essa, esse é um problema bastante recorrente, bastante estrutural né, da, dos cursos de engenharia. Os cursos de engenharia eles são diurnos, né? então, quando o aluno entra, ele sabe do, do, do, do, dos turnos, né? manhã e tarde. É claro que uh, a URGS, no, no passado, ela optou por matrículas, uh, não por blocos e por semestres, mas matrículas por disciplinas. Então, o aluno pode escolher a matrícula, né? a, o, a disciplina. Isso é bom, porque ele faz a sua trilha de aprendizagem, mas também tem as suas desvantagens, no sentido de que, Uh, principalmente no básico, né, que são os dois primeiros anos da Engenharia, são disciplinas que são ofertadas uh, por departamentos que não da Escola de Engenharia, né, o departamento do Instituto de, fí de, de Física, da Matemática, da Química. E os departamentos ofertam essas disciplinas uh, tendo que atender, no mínimo, os 13 cursos da Escola de Engenharia né, e outros cursos. Né? Então, uh, quando eles fazem a oferta das disciplinas, não necessariamente eles otimizam para um curso em particular. Então para aquele aluno que né que daquele curso em particular não é o ajuste ótimo do horário para ele né isso começa a melhorar um pouco quando começam as disciplinas uh, mais profissionais né oferecidas pelo seu departamento daí sim a gente consegue acertar mais o horário né porque daí fica só alunos daquela daquele curso e só disciplinas sendo ofertadas por aquele curso né então assim nesse campo a gente tem realmente muito a melhorar né então, principalmente no, nos últimos semestres, claro, o aluno tem interesse em fazer o estágio e ele acaba sendo prejudicado. Mas, sim, temos bastante a melhorar ainda né, nesse aspecto. Bom, a oportunidade do ensino remoto, ela flexibilizou bastante nesse sentido. Né? Então, se a gente conseguir, no retorno, ter um ensino híbrido, né, onde muitas das aulas, não, não todas elas precisam ser presenciais, mas possam ser a distância, eu acho que a gente tem uma oportunidade de melhora nesse sentido, né? Aproveitando o legado do ensino remoto e a gente conseguir nos adequar para o ensino híbrido, né? Mais uma pergunta. Quando começará a ser implantada a nova graduação na Engenharia de Produção? Olha, nós fizemos um esforço bastante grande aqui no, no final do ano, né, nesse sentido, queria agradecer até a nossa coordenadora do curso da, da graduação, a professora Joana, e também a Samara da SACAD, que nos auxiliou muito, e a sua equipe. É, a gente é, fez toda a solicitação dessas alterações curriculares entre dezembro, no finalzinho de dezembro e início de janeiro, e conseguimos né, cumprir o prazo do envio até dia 15 de janeiro para a Câmara de Graduação. Então, agora ela está sendo analisada. Então, a previsão é que inicie em 2021 1, né? Mas, como a URG está com o semestre atrasado, isso estaria iniciando, na verdade, em junho, se tudo der certo, né? Então, a gente está com bastante expectativa nesse novo currículo, porque ele já atende as novas diretrizes curriculares, né, do ensino por competências. Então, foram criados oito blocos ou oito trilhas de aprendizado, né? otimização, ergonomia, produção, qualidade, né? Então, o um aluno vai poder optar por uma delas. A gente também tem muitas, uh, para cada bloco, um projeto integrador do bloco, que é um projeto com caráter, então, bastante aplicado, né? De gestão de projeto e também de extensão, porque parte de demandas da sociedade, né? E depois, no final do curso, tem mais quatro projetos integradores de todo o conhecimento, não só do bloco, né? Então, nós temos muita gestão por projetos nesse novo currículo. Além do ensino, né, das trilhas do ensino por competência, né, do currículo baseado por competências, também muito a questão da extensão, né, sempre desafios dentro da sociedade, de instituições né, de fora. E também essa questão de gestão por projetos, né, que são também competências bastante valorizadas nesse profissional do futuro, né, gestão por projetos porque na verdade, né, tudo que a gente faz no nosso dia a dia são novos projetos, assim como esse que vocês estão lançando agora do podcast, né. Então, é uma competência bastante importante em todas as áreas, né. Com certeza. Um... Quais os planos para as empresas juniores e projetos discentes na escola de engenharia? Os projetos discentes são os que a gente mais quer valorizar, porque são as experiências mais ricas em termos de aprendizagem, né? Porque realmente, num projeto discente, o aluno é o protagonista, né? Ele que testa suas todas as suas habilidades e te, todas as suas competências, né? Uh, então, assim, a gente tem as competições estudantis, né? são oito competições que a gente está juntando num programa móvel, liderado pelo professor Jackson, pela professora Camila Dutra, que é no sentido de articular patrocínios, competições né? Desses, dessas competições estudantis. Nós temos, então, os diretórios acadêmicos, além do CUE, né? que são experiências bastante ricas também, né? de representação e organização de eventos, e nós temos as empresas juniores, né? que são... Uma, emula uma, uma empresa de atendimento de, de, para a sociedade, né, de, de, de prestação de serviço, aonde o aluno, então, passa por todas as suas funções, né, gestor de projeto, gestor de marketing, gestor de relacionamento, né, então emula todas as, as funções que tem numa empresa tradicional, digamos assim, né, e onde ele é responsável, então, desde do, né, do, da visita ao cliente, do diagnóstico, né, da elaboração da proposta comercial até a entrega dos relatórios, né. Então, é uma experiência única, recomendo fortemente né, que todos os alunos passem por essa experiência das dos empresários juniores, porque, de novo, é né, uma formação complementar fora de sala de aula, que é uma das mais ricas. Né? E, quem sabe, no futuro, depois, né, eventualmente, criar a sua própria empresa, né, onde então o um aluno passaria por um processo de uh, incubação né, dentro de uma incubadora. Né, que seria a empresa. Então, sendo da... empreendedorismo nas empresas juniores e depois saindo. Porque o aluno da empresa junior, ele faz parte de uma empresa que já existe, né? E num processo de incubação, ele cria a sua própria empresa, né? Então, são essas, esses diferenciais. Mas as duas experiências uh, são experiências muito fortes, né? Uh, no sentido de ter essa uh, a experiência de empreender. né? última pergunta que nós recebemos pelo Instagram. Vai ser tomada alguma medida institucional pela curricularização da extensão? É um assunto que a gente abordou um pouco anteriormente, mas como é uma pergunta enviada pela comunidade, a gente faz questão sim, sim. de... É. assim a URG está se organizando, né, ela está fazendo uma tramitação de, um, de uma proposta institucional, né, da curricularização da extensão. Esse currículo novo da engenharia de produção em particular, ele já está se adequando no sentido de que tem que cumprir o percentual de 10% do currículo em atividades de extensão. E essas atividades de extensão podem ser uma disciplina inteira ou, peda ou pedaços de disciplinas, né, então a gente está aproveitando essas modalidades, né ou seja, numa mesma disciplina ter uma característica de extensão, e esses projetos integradores que eu comentei, né, um por bloco de conhecimento e depois mais quatro para fechar o curso, todos eles têm caráter de extensão. Então, nesse novo currículo, a gente já está se adequando a essas novas diretrizes da curricularização da extensão. E, simultaneamente, estamos promovendo muitas atividades de extensão, né? Por exemplo, o pessoal da engenharia elétrica, junto com a engenharia química, promoveu o PreparaENG, que são atividades de nivelamento, onde tem competições de conhecimento básico de engenharia. A gente promoveu o um curso a iPod em parceria com a USC, que foi a universidade onde eu fiz o, o pós-doc, que, que era o desenvolvimento de produtos inovadores para atender a, a, o desafio da pandemia em nível global, aonde as equipes, bom, as aulas todas em inglês, e as equipes dos alunos, como era uma parceria com 11 universidades no mundo, essas equipes eram multiculturais, né? Cross-culturais, né? No sentido de que a diversidade né, e as diferentes culturas fosse o, motivo, fosse o fomento né, de, da criatividade na solução desses problemas desafiadores em nível global. Né? Então também foi uma atividade de extensão. E, e assim vai, né? cada vez mais a gente está com esse olhar de promover maior número de atividades de extensão. Foi uma iniciativa dos alunos, né a Feira de Oportunidades, elas eles são muito bem organizados, é, a cada ano eles conseguem atrair em torno de 30, 40 empresas né que trazem os seus estandes né, uh, de, para dentro do, das instalações da Escola de Engenharia, com o objetivo de serem lembrados pelos nossos alunos, né, ou seja, é, isso que é interessante, né, eles acham importante, essas empresas acham importantes é, de estarem né, na mente, no desejo, né, dos nossos alunos, né, ou seja, quero trabalhar nesta empresa, né, então é sinal de que os nossos alunos são valorizados por essas empresas, porque elas vêm até nós. Né, mostrar um pouco dos seus valores, dos seus propósitos, para atrair os nossos alunos para estagiarem e futuramente trabalharem nessas empresas. Né? Então, também é mais um, um belo exemplo né, de uma atividade de extensão de sucesso. E as atividades de extensão não são só organizadas por nós, né? ou seja, o seu e também é parceiro na organização, eles organizaram, uma semana, umas duas, três semanas atrás, um hackathon né, de final de semana. Então, assim... São docentes, discentes, né, assim como os técnicos também propondo atividades de extensão. né. Então, com isso, acho que a gente vai dar conta né, dessa curricularização da, da extensão. E agora, professora Cara, para encerrar, aí já não é mais a uh, pergunta enviada pela comunidade. Ao final da sua gestão, qual a principal contribuição que você espera deixar como diretora da maior unidade acadêmica da Bom, é, nós somos realmente a maior unidade, né, nós temos 13 cursos de graduação, 9 cursos de pós-graduação, e a gente já é reconhecido uh, muito, né, em nível nacional, pela nossa excelência acadêmica, então a gente tem o melhor conjunto de média, né, de notas, tanto na graduação como no pós-graduação, e considerando, então, esse conjunto, né, de graduação e pós-graduação, eu posso dizer que nós somos os melhores do Brasil. Então, eu diria que essa parte do reconhecimento acadêmico já estamos muito bem. Né? Então, ela vai ser tratada com carinho, né? mas já estamos bem. Então, eu acho que o maior desafio é a transferência de tecnologia, né? no sentido de que toda a pesquisa que a gente está gerando dentro da Escola de Engenharia seja né, convertida em melhoria de qualidade de vida da sociedade, né? que de alguma forma a gente consiga fazer essa... A gente já tem muita essa preocupação, mas essa taxa de conversão não é tão eficiente assim a ponto né, de um dia a gente ser lembrado por isso né? ou seja, toda vez que uma instituição, uma empresa né, quiser fazer um projeto desafiador né, em termos de tecnológicos ou inovador ele pense na URGS como uma instituição parceira então se nós conseguirmos isso, né, de que a URG seja lembrada, né, como uma instituição de ciência e tecnologia e que seja uma excelente parceira no desenvolvimento, né, de novos projetos desafiadores, inovadores, e com alto grau de inovação tecnológica, será, né, um legado bastante importante, né? Não é pouca coisa. Não, com não certeza. é pouca coisa. Isso depende muito da nossa atitude, né, e da nossa desse olhar que a gente precisa né, de estar mais voltado para atender as demandas da sociedade e melhorar a qualidade de vida, né? Da, da, no fundo são as pessoas, né? Então é nós pessoas pesquisando para que as pessoas, né, tenham melhor qualidade de vida. Então sim, esse é o nosso desafio, né? Além do ensino de graduação, né, que foi o início da nossa fala, mas eu acho que está associado, né? Porque no momento que a gente Uh, melhora esse processo de ensino-aprendizado e já muda a cultura, né, do, tanto dos alunos quanto dos docentes. Isso acaba acontecendo de forma mais natural, né. Então acredito que esses dois grandes desafios eles estejam alinhados, né. E claro. fora os outros e fora os outros desafios que a gente ainda não sabe que vão que estão pela frente, né, como a pandemia, né. É nesse sentido acho que até a pandemia trouxe fatores positivos, né? Porque a, a, a própria valorização da pesquisa, né, perante a sociedade, eu acho que isso foi muito fortemente é, debatido e acho que a sociedade talvez olhe com olhos mais atentos para isso, para as universidades todas, né, como fomentadoras de, de tecnologia e de soluções, né, para questões práticas da vida da sociedade. Acho que as barreiras é. já foram um pouco estão sendo transpostas nesse sentido. Sim, com certeza, né? Então seria isso nosso legado e já estamos nessa direção, mas queremos estar melhor, num patamar melhor ainda ao final da gestão. Né? Professora Carla, nós agradecemos muito a sua participação nesse episódio de estreia do podcast Fala Engenharia e a sua disponibilidade em responder tantas perguntas. <risos> Não, passou muito rápido, Mariana. Foi um prazer. Né, e parabéns pela iniciativa, né? Acho que essa iniciativa do podcast é bastante importante. Esse ano a gente está comemorando né, os 125 anos da Escola de Engenharia, então vai ser uma forma da gente dar visibilidade para os fatos históricos e para as pessoas que estão por trás desses fatos, né? Então, acho que a gente consegue agora, até dia 10 de agosto, que é o nosso aniversário, né, fazer um podcast com várias pessoas importantes da Escola de Engenharia que ajudaram a construir essa linda trajetória de sucesso né, da nossa escola centenária. Né? Então, vai ser fantástico. Parabéns pela iniciativa de vocês. Parabéns, Mariana. Parabéns, Paulo. Professor, nós desejamos muito sucesso, tanto a ti quanto ao seu parceiro, o professor Reguli, Nessa Eu gestão à frente da escola. Ajuda, viu? De todos vocês, né? Uh, na verdade, assim, o que dá tranquilidade a aceitar um desafio desse tamanho é a, a excelência e competência e a fidelidade né, da, das pessoas que trabalham ali na direção então vamos precisar de muita ajuda e sim, eu espero que a gente tenha sucesso né? eu e o Regulina, a direção porque o sucesso da gestão da direção está muito associado ao sucesso da escola como um todo né? então, sucesso para a escola